E Halo Infinity será um reboot espiritual aí, conforme a 343 Indústrias diz sobre o jogo. O jogo que se passou por vários, vários tipos, vários jogos aí, o Halo 1, 2, 3, né? Teve até o Master Chief Collection, teve o Halo 5, né? Que é um jogo bem bacana, aliás, uh, eu até tenho ele aqui na coleção, tá? Então... Esse foi o último lançado, que é o Halo 5 Guardians, um belo de um jogo. E a, a série ela foi lançando vários, então teve Halo 3, teve Halo 4, né? Então eles vão fazer aí toda a experiência que eles têm nos jogos da série Halo para estar tá apresentando aí um Halo novo, com uma nova pegada, com um novo momento. Enquanto a gente está falando aí, né, para a galera que é um Halo 6... Né? um novo Halo, mas a Microsoft é como se fosse o start de uma nova geração de Halo, mais ou menos como aconteceu aí igual com o Good of War né? o Good of War se você reparar 1, 2, 3 ele teve lá uma pegada diferente até o Ascension, ele teve uma pegada mais hack and slash lá, você pegava, é, ia batendo nos personagens, ia lutando com eles e ia lá fazendo todas as coisas que apareciam no cenário, agora não, a Microsoft ela quer ter uma nova experiência Mais ou menos como aconteceu Então provavelmente vai mudar alguma coisa Vai mudar alguma alguma feature ali ou, Alguma visualização de arma Vai mudar alguma coisa desse novo reino com certeza E a gente ainda não sabe Então não tem nem como hypear alguma coisa uh, Fazer lá rumor de alguma coisa Porque ainda não se sabe o que vai ser O que, que a equipe está Trabalhando, mas que esse novo Halo vai ser um Halo bem legal aí para a galera que gosta do Halo, que gosta de jogar. É, esse exclusivo aí do Xbox, com certeza vai estar tá gostando bastante aí do que vai, do que a Microsoft vai estar tá trazendo aí para nós aqui que gosta de jogo, né? Da Microsoft. Uh, uma coisa eu posso falar é assim: que a Microsoft ela sempre capricha nessa questão do, das versões do Halo, né, até mesmo a versão do Halo 4 que eu tenho aqui, ó, se você ver, ele tem, tem tudo uma caixa aqui, diferente e tal, né, ele tem aí um, todo um, um, um menu diferente para o Xbox 360, né, e o mais legal ainda é que você joga nas outras versões do Xbox, e ainda com função melhorada, né? Se você tiver aí um Xbox One X, você vai jogar com visualização melhorada em 4K, né? É, com 6 Teraflops, então isso dá uma diferença do caramba no jogo. Então a gente espera aí que vai ser um jogo bem legal, bem bacana. O um novo Halo Infinity aí, com certeza. É, e a gente vai estar tá aguardando aí o que vai estar tá vindo aí com esse novo Halo, né? Um abraço, galera, até mais. Esse é, foi mais um News aqui do X-Game Go. O link tá na descrição sobre todo o relato que, que eles falaram, né? De que vai ser uma plataforma diferente, de que vai ter coisas diferentes no jogo. E a gente vai aguardar aí, com certeza, os novos clipes, os novos gameplay que possam estar aparecendo esse ano. Um abraço, galera, até mais. Esse é o canal X-Game Go.